542 quilômetros de luto submarino. E o que fazer? E o que fazer? A resposta é reinvestir. Vamos lá. Reinvestir. É fundamental que exista nova rodada de petróleo. É fundamental... Mais uma vez. Reinvestir na bacia de campos. Definitivamente. É, isso aqui é clássico. Um bilhão de dólares investidos cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos são criados. E essa discussão precisa ser ampliada. Ela precisa sair da Câmara dos Vereadores, precisa sair do Executivo, ser discutida literalmente com a indústria do petróleo. É, esses exemplos aqui são de domínio público, esse exemplo aqui não foi trazido por essas empresas. São exemplos que existiu no Equador e que existe no Equador, são exemplos que existem na Colômbia, onde os poços maduros com investimento em tecnologia voltaram a produzir de forma satisfatória. Portanto, há um caminho a ser dado para a bacia de campos. Esse exemplo aqui é, é, é bastante significativo no que tange a Colômbia. É, pena que o diapositivo ficou, a imagem fica ruim, mas esse primeiro diapositivo aqui você percebe aquilo que era em 2003 antes dos novos investimentos e aqueles campos que puderam então ser triplicados por menos 145% após esses investimentos. É, esse mapa aqui mostra que a partir de novos investimentos, a partir de 2030 na longo, o número de contratos de prestadores aumentou de forma significativa. É, voltando a cair, consequentemente, com a, com a redução do preço baixo do, do petróleo e a redução, então, da atividade no que tange com petróleo no mundo. Bom, parcerias e investimentos. A Petrobras espera investir cerca de 40 bilhões. Se a gente conseguir um bilhão de investimento na Bacia de Campos, a gente muda a economia do Estado, muda a economia do país e é literalmente emprego quase que imediato. É como algumas empresas dizem. O caminho a gente conhece, é, a gente sabe como operar, sabe o que fazer, e algumas são aptas, inclusive, a fazer esse novo investimento. Então, essa discussão, no é um momento oportuno, e o quanto antes, precisa ser travada com a indústria do petróleo junto à Petrobras. Bom.